Olá pessoal, é, como estão todos vocês? Eu espero aí que todos estejam bem para que a gente comece aí mais uma, uma videoaula né, da disciplina Algoritmos de Programação 1. Então vamos lá pessoal, vamos aos nossos slides. É, hoje a gente começa a falar sobre o um item denominado aí Estruturas de Programação, que é o um item que compõe o nosso quarto módulo. Né? Módulo 4 da nossa disciplina. Bom, pessoal, é, vamos começar, então, né, tentando definir aí o que são estruturas de programação. Bom, é, a maioria das linguagens de programação, é, seja o Python, seja a linguagem C, seja a linguagem C++, a linguagem Java, enfim, elas oferecem um conjunto de estruturas padrões é, que facilitam, né, que, é, que permitem a gente implementar um programa de forma bem mais fácil, né? bem mais fácil e eficiente também. Essas estruturas, pessoal, são basicamente divididas em três tipos, tá? As estruturas sequenciais, as estruturas de decisão ou seleção e as estruturas de repetição. Pessoal, sobre as estruturas sequenciais, elas basicamente representam os blocos de instruções que sempre vão ser executados dentro do nosso programa e vão ser executados sequencialmente na ordem em que eles foram codificados, tá? Então, essas sequenciais são as são as instruções dos nossos programas que não aparecem dentro das estruturas de decisão e nem dentro das estruturas de repetição. Tá? Então, a todas as instruções que aparecem fora dessas duas outras estruturas, a gente chama de estruturas sequenciais, tá? As estruturas de decisão ou seleção, pessoal, são aquelas estruturas de programação que permitem que a gente escolha um conjunto de instruções que a gente vai executar, escolha essa que depende de uma condição. E essa condição, turma, ela é representada por meio de uma expressão, seja ela aritmética, lógica ou relacional. Tá, pessoal? Aqui eu escrevi racionais, não, desculpa, é relacionais. Tá? E, finalmente, as estruturas de repetição, elas permitem que a gente execute um conjunto de instruções repetidas vezes. Nesse modo, a gente vai focar nas estruturas de decisão ou seleção e nas estruturas de repetição. Começando com as estruturas de decisão ou seleção, é, no contexto da nossa linguagem, né, no contexto da linguagem Python, essas estruturas elas são providas por meio do comando if, né, que, traduzindo para o nosso português, corresponde ao C. E qual que é a sintaxe, né? qual que é a cara dessa estrutura de decisão? Ela está aqui, pessoal. Essa é a sintaxe. Eu coloco a palavra reservada IF, uma condição, que eu chamo aqui de condição do IF, seguido por dois pontos. Né? E aí, dentro é, dessa estrutura, eu coloco aí um conjunto de instruções que vão ser executados somente se essa condição for verdadeira. Lembrando que esse ponto de instruções, né, por fazer parte, né, por pertencer a essa estrutura de decisão, por pertencer ao IF, ele, é, ele tem que estar tá identado, né, ele tem que aparecer dentro do nosso IF quando a gente for programar esse ponto. E aí, depois, vem as instruções que seguem a nossa estrutura de decisão ou seleção, né? as instruções, é, digamos assim, sequenciais, que vão vir depois do nosso if. Esse tipo de estrutura, pessoal, é chamada de seleção de uma via. Existe também a seleção de duas vias, tá, pessoal. E é, Ela existe quando a gente precisa executar blocos de forma alternativa. E nesse caso, ao invés de usar simplesmente o comando if a gente vai usar o comando if-else, que, traduzido em português, é o c, se, senão. E aqui nós temos também uma sintaxe própria, né? Que é a seguinte, eu coloco, né? Eu uso a palavra reservada if, com uma condição, seguindo dois pontos, depois, o conjunto das instruções que vão ser executadas, caso essa condição seja verdadeira, e depois eu venho com a palavra reservada else, seria de dois pontos, né? Que é o nosso senão, que vai conter o conjunto de instruções que vão ser executadas caso essa condição aqui seja falsa. E depois a gente tem as instruções que seguem o nosso if-else. Tá? Então, pessoal, é, por ser um if-else aí, né? Por eu ter basicamente dois blocos indentados aqui, sendo que esse primeiro. Só vai ser executado caso essa condição seja verdadeira. E se ela for falsa, esse bloco vai ser executado. A gente chama essa seleção, essa estrutura de seleção, de seleção de duas vias. E a gente tem também, pessoal, a seleção de três ou mais vias. É, que a gente usa quando a gente tem mais do que duas alternativas. né? Então, nesse caso, diferente né, do que acontece anteriormente, onde, onde só tem duas alternativas... Quando a gente tem mais do que duas alternativas, a gente pode alinhar comandos de tipo if else seguindo essa sintaxe aqui. Né? Onde eu tenho o if com a minha condição 1, seguido dois pontos, e depois eu, né, eu vou colocar aqui o bloco inventado com as instruções a serem, a serem executadas, melhor dizendo, caso essa condição seja verdadeira. Bom, e aí depois eu venho com o meu ELIF, condição 2. Esse ELIF, pessoal, é simplesmente uma abreviação uma de ELSE IF, né? Então, IF, C, ELSE IF, se não C. Aí nesse caso eu vou verificar se a condição 2 é verdadeira. Se for, eu executo o bloco de instruções que vem logo em seguida. E aí eu posso ter um outro ELIF aqui, um outro ELSE IF que vai executar esse bloco de instruções somente se a condição 3 for verdadeira. E aí, se nenhuma delas, né, nenhuma dessas condições, nem a condição 1, nem a condição 2 e nem a condição 3 forem verdadeiras, eu vou executar o bloco de instruções que vem seguidas ao else. Então, essa é a nossa seleção de três ou mais linhas. Logicamente que aqui eu coloquei dois else if, né? Com a condição 2 e 3, mas eu, posso ter, eu poderia muito bem ter colocado 3, 4, 5, Elz, dependendo, logicamente, do que a gente queira fazer, né, do, do probleminha que a gente está tentando resolver. Bom, pessoal, sobre a estrutura de repetição, é, elas são aquelas estruturas, que como eu já mencionei, elas nos permitem né, é, repetir uma série de comandos o número de vezes que a gente quiser, né, o número de vezes que for necessário para que uma determinada tarefa seja executada. Essas estruturas elas são providas pelo Python por meio de dois comandos, pessoal, o comando for e o comando while. Tá? Começando pelo comando for, a sintaxe dele é essa aqui. Tá? Então aqui eu tenho tá aqui, tá? então eu tenho for seguido de uma variável, seguido da palavra reservada, um, e seguido de uma sequência, pessoal. O que é essa sequência aqui, pessoal? Essa é uma variável que pode ser de um tipo, que pode ser iterado, um tipo que pode ser percorrido. No caso aqui, são os tipos string, lista e tupla, tá? Dentro do meu for, eu vou ter lá um conjunto de instruções, que vão ser executados para cada valor assumido por essa variável. E aí, uma vez finalizado essa, finalizada essa estrutura, eu vou ter aqui as instruções após o for. Tá? Então, turma, basicamente o que acontece é, que é o seguinte, se a sequência for é, uma lista, por exemplo, essa variável ela vai assumir cada um uns valores dessa lista e para cada para cada vez que um desses valores for assumido eu vou executar esse bloco inventado aqui com algumas instruções tá? é, se for uma sequência desculpa né é melhor dizer se a sequência for um string essa variável aqui a cada interação desse laço for ela vai ela vai estar associada a um caractere da minha string, e para cada uma dessas associações, né, eu vou executar esse bloco de instruções indentado aqui. Uma outra possibilidade é, é a seguinte, ao invés de eu utilizar uma sequência aqui, ou seja, um objeto de string lista ou tupla, eu posso utilizar a função range colocando aqui um valor de início, um valor de parada e o terceiro parâmetro que é o step, que vai me dizer de quanto em quanto eu vou incrementando esse start até chegar no meu stop pode ser de 1 em 1, 2 e 2, 3 e 3 tá? Então aí nesse caso a minha variável vai começar a minha interação com o valor start e a cada passo eu vou executar esse bloco de tentado instruções e vou terminar quando eu atingir, né, ou melhor dizendo, quando a variável variável atingir o valor de stop menos 1, tá? e não o valor de stop propriamente dito. Uma outra estrutura de repetição, né, um outro comando, melhor dizendo, que permite a gente é, implementar a de repetição em Python, é o while, tá pessoal? Esse while, a sintaxe dele é bem mais é, simples do que a sintaxe do for, né? É basicamente a palavra reservada while uma condição aqui a ser verificada. Tá? E aí, pessoal, toda vez que essa condição for verdadeira, eu vou executar esse bloco com um certo número de instruções aí. E aí, depois do while, vem as instruções né, que vão ser executadas depois que o while termina, ou seja, quando essa condição for falsa, eu não executo mais o que tá aqui dentro e vem para cá. Pessoal, novamente, né, é, lá atrás, lá no começo do vídeo, eu disse que essa condição poderiam ser, é, basicamente, né, expressões lógicas, expressões relacionais, mas podem também ser expressões aritméticas, pessoal. E no caso de expressões aritméticas, o que é importante notar é o seguinte... Sempre que o resultado dessa expressão for igual a zero, a condição não é satisfeita. É como se o zero correspondesse ao nosso false, né? ao falso. Sempre que o resultado de uma expressão aritmética for um diferente de zero, essa condição é satisfeita. Então, no caso aqui, eu executaria o que está dentro do meu laço, o e aí, é, com relação a essas estruturas de repetição, pessoal, a alguns comandos relacionados que acabam ajudando a gente também é, durante a implementação de um programa. Um deles é o break, tá? que quando inserido dentro de um laço, ele força o programa a sair do laço. Tá? É, eu tenho também o um comando continue, que faz o seguinte, quando eu ele dentro do laço, eu forço o programa a iniciar uma nova interação do laço, a partir da linha em que essa palavra reservada foi inserida. E eu tenho aqui um outro comando, pessoal, que pode parecer estranho, tá? Que é mais, mas é basicamente uma instrução, é um comando válido que não faz absolutamente nada, né? Então, a gente usa esses comandos quando a gente está é, basicamente desenvolvendo o nosso programa e a gente tem, por exemplo, o if, que a gente não sabe muito bem o que, que vai, o que, que ele vai conter, né? Mas, se a gente deixar o if, simplesmente o if lá, vazio, o nosso programa não vai isentar. Então, eu deixo o if lá, né? eu, eu crio o meu if, é, boto uma, uma, uma certa condição, e dentro dele eu coloco o e o meu interpretador vai saber que, bom, ali tem alguma coisa, mas que não faz absolutamente nada. É, sobre esses comandos também, pessoal, vale salientar o seguinte, é, todas essas estruturas de repetição que eu comentei aqui com vocês, elas podem ser alinhadas, eu posso colocar um for dentro do outro, eu posso colocar dois for dentro de um for, enfim, eu posso fazer quantos alinhamentos eu quiser e for necessário. E aí, no caso, quando eu insiro um break dentro de um laço que está dentro de outro laço, eu estou sempre saindo do laço mais interno é, dos laços alinhados. Bom, pessoal, e aqui eu tenho um exemplo de uso né dessas estruturas de programação que a gente acabou de estudar, né, então esse programinha aqui, pessoal, é, é um programinha bem simples, né, que faz basicamente o seguinte, que recebe um número, né, que lê um número, melhor dizendo, que vai ser digitado pelo usuário, esse número tem que ser um número positivo, tá, e determina se esse número é primo ou não, tá. E quantas vezes ele vai fazer isso, pessoal? Ele vai, ele vai fazer essa, esse, esse conto, né? Ele vai determinar é, se o número é primo ou não, enquanto o usuário não digitar o zero. Quando o usuário digitar o zero, eu vou sair do meu programa. Né? Tá? Então, basicamente, o que eu tenho aqui é o seguinte, eu tenho a leitura de um número por meio lá, da função input e aí eu estou transformando né, o resultado da input que é um string no inteiro e jogando para dentro da variável o número enquanto né, esse número for diferente de zero certo o que eu vou fazer pessoal eu vou perguntar inicialmente se ele não é um número primo porque se ele é um desculpa se ele não é um número par pessoal porque se ele for um número par eu sei lá de cara que ele não é primo né então, se o resto da é divisão Do número Por 2 For igual a zero Eu vou imprimir que o número não é primo Tá bom? Agora, se não, pessoal né, Se o número for ímpar Eu vou inicializar uma variável Contadora com o valor zero E aí Eu estou usando aqui uma estrutura de repetição O meu for Tá? Com um end que vai de 1 um até número mais 1, um, indo de um número. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? O que eu vou fazer nesse laço? Eu vou tentar determinar o seguinte. Quais são os divisores do número dado como entrada? Se o número de divisores do número dado como entrada for igual a 2, significa que ele é divisível somente por 1 um e por ele mesmo. Se não, significa que ele é divisível por 1, um, por ele mesmo e por mais algum outro número certo E aí como é que eu conto né, quantos divisores tem um número? Utilizando a variável contador, né Então se, a, se o resto da divisão do número por i for igual a zero, significa que esse número é divisível por i. Né? Então na primeira interação o i vai ser 1, na segunda vai ser 2, na terceira vai ser 3, até chegar no número em si. E aí quando essa condição for verdadeira, eu incremento o meu contador. No final dessa iteração, eu simplesmente pergunto se o meu contador é igual a 2. Se for, o número é primo. Se não, o número não é primo. Tá? E aí, o que eu faço, pessoal? Como um comando fora desse ideal eu faço a leitura do número novamente. Tá? Pessoal, agora que eu estou olhando para esse, esse programinha, eu, eu descobri alguns erros aqui, mas que são facilmente resolvíveis, né? Por exemplo, nem sempre, né, quando o número é par, ele não é primo. É o caso do 2, né, pessoal? O 2 é um número primo e esse meu programinha vai dizer que esse número não é primo. Então, isso precisa ser corrigido, né? É, bom, esse parênteses aqui a gente poderia tirar, tá? Ele não é necessário. Ele é nesse é, Deixa eu ver se eu encontrei mais algum erro Aqui. Não, pessoal, é basicamente isso, tá bom? Então, turma, notem aqui que eu tenho uma estrutura de repetição, né? É, construída aqui por meio do wire. Dentro, dele, dentro desse wire eu tenho uma estrutura de seleção, que é o if ELSE, né? E dentro desse ELS eu tenho uma outra estrutura de repetição provida aqui pelo FOR. Certo, pessoal? Então, turma, é... Eu gostaria que vocês pegassem essa sequência de instruções, colocassem ela aí para serem interpretadas, e como exercício para vocês, pessoal, eu gostaria muito que vocês corrigissem esse esse pequeno erro que eu encontrei, agora que eu estou mostrando o programinha para vocês, né? Que é o fato de que o 2 é primo. Então, eu, eu preciso é, corrigir isso no meu programa para que ele não diga erradamente que não é primo. Bom pessoal, é, por hoje é isso que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? É, espero que vocês tenham compreendido bem aí o assunto. É, e como eu sempre comento, né, pessoal, no final das aulas, por favor, é, treinem, tá? Testem aí as estruturas de programação que a gente viu na aula de hoje, para que o curso consiga, é, possa fluir melhor, né, tanto para mim quanto para vocês, e para que vocês tenham aprendizado melhor ao final dele. Até mais, pessoal, e obrigado pela atenção.